Opa, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai estar vendo a dica do Sr. Marivaldo Santo. Ele que é um produtor de cacau lá de Grapiúna, lá na Bahia. Ele recebeu 50 mudas e plantou elas no sítio dele, que faz parte de um conjunto de sítios do Vale do Juliana. Ele seguiu todas as recomendações que o seu técnico da Maneje Bem ofereceu para ele, a fim de ter uma grande produtividade. E agora ele apresenta para a gente a sua lavoura de cacau. Vamos acompanhar? Essa foto aí só com uma muda só que eu mandei e Essa muda foi a bem que mandou pra mim 50 mudas, eu cheguei aqui na minha área, plantei Aqui no sítio União, na Juliana Município de Grapiúna E aí ela tá mandando, tá bem provada aí Tem então, 50 mudas aí Aí eu tô tirando a foto aqui De uma parte de um cacau que eu tenho aqui Que meu cacau é bem manejado É podado, batido manejo de praga Infelizmente, graças a Deus Eu tenho uma área modelo Viu só que bacana? Com a ajuda do técnico dele, ele conseguiu ter um bom acompanhamento contra pragas, doenças e até mesmo com adubação. Nós ficamos muito felizes por poder atender pessoas assim como o Sr. Manivaldo. E você, gostou dessa dica? Você também pode ter o mesmo tratamento que o Sr. Manivaldo, junto com o seu técnico da ManageBem através do aplicativo ManejChat. Não perca tempo e já envie agora a mensagem para o seu técnico, para mandar uma foto, um vídeo ou mesmo conversar sobre alguma técnica que você viu e achou interessante. No mais é isso, nós te esperamos na próxima e tchau, obrigado!